De coração é vencer ou vencer, carre determinação, o Pelé até o Neymar. O Santos é tradição. O Santos é tradição. O Santos é tradição. Salve, salve galera de todos e todos bem vindo a mais um episódio aqui da nossa saga com o Santos. Esse é o sétimo episódio da nossa saga com o peixão aí. E hoje teremos jogos. Contra Cerro Portenho, Fortaleza, Allianz Lima, Havaí e Atlético Goianiense Esses são os cinco jogos de hoje aí do nosso vídeo, beleza? E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações Passe no nosso canal, parceiro, link na descrição e tamo junto Bora lá pro episódio de hoje aí, vamos estar tá enfrentando o Serro Portenho já pelo, pela Copa Libertadores aí Tá aí o time do Serro Portenho, Serro Portenho do Paraguai aí tem um elenco interessantíssimo e vamos lá, vamos estar tá escalando aqui o time do, do Santos para estar tá jogando o primeiro jogo da Libertadores, a gente vai de branco, né? Eu vou estar tá colocando, eu vou estar tá levando o Lucas Barbosa, vou levar o Lucas Barbosa aí para o banco de reserva, o time que vai a campo é Ângelo e Marcos Leonardo, já que o Soteudo se lesionou, né? Ângelo e Marcos Leonardo aí, João Julio e Isa no no meio de campo, Rodrigo Fernandes e Sandri. De volante, Felipe Jonathan em Madison na lateral. Balberman e Nathan na zaga. No gol, João Paulo. Beleza, beleza. Vamos jogar fora de casa. Partiu. Começa o jogo para Santos e ser o porteio aí no Pablo Roia. Vamos lá, para cima dele Santos. Por enquanto, 0x0 0 aí. O um jogo bem disputado aí, mano. Tamo com mais finalização e Fim de papo para primeiro tempo. O Santos vai empatando em 0x0 0 aí. Fora de casa, eu vou estar tá tirando o Rodrigo, o Rodrigo Fernandes, né? Colocar o Camacho. Tá tirando o e aí, colocar o Maicon. O Matos também vai estar tá saindo. Vou estar tá colocando o Lucas Pires. E partiu o segundo tempo. Para cima deles, né, Santos. Vamos lá, por enquanto, 0x0 0 aí. Um jogo bem complicado pro Santos aí na Libertadores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fim de papo, galera. Ficamos no 0x0 0 aí. Contra o Cerro Portenho, se, olhar, se a gente for olhar assim, foi até um bom resultado fora de casa. 0x0 zero zero aí, vamos estar tá vendo classificação aí, com isso o Santos passa a ter 4 pontos no grupo D, né? Seguido de Aliens Lima, é, Independente Petroleiro e Cerro Portenho em quarto, né? A gente tá em primeiro aí. O artilheiro é o Silvio Romero, seguido de Leandro Fernandes do Independente. Beleza, vamos que vamos. Partiu aí. Vamos aí, próximo jogo aí contra o Fortaleza, aí pelo Campeonato Brasileiro, aí. O Fortaleza, que é o 18 colocado aí. Destaque aí para pro... dois jogadores, Silvio Romero e Pedro Rocha, aí, mano. Os dois aí com 25 gols aí. E vamos que vamos. Vamos estar tá salvando aqui, vamos tá jogando aí na Vila Belmiro. Vamos tá escalando aqui o time, vamos tá jogando de preto. Vamos tá jogando. Soteudo voltou, né? Soteudo voltou. Ele vai, a... Ele vai pro jogo. Vamos botar o Camacho aqui para substituir também o Sandri, eu acho que ele ficou de fora por causa dos cartões amarelos. Vamos devolver aqui a cobrança de escanteio para o Soteudo e vamos que vamos. O time que vai a campo é Soteudo e Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocello no meio de campo, na volância vem Rodrigo Fernandes e Camacho. Felipe, Jonathan e Madison na lateral Balbeman e Nathan na zaga E no gol, João Paulo Beleza, beleza, e partiu Começa o jogo para Santos e Fortaleza aí na Vila Belmiro, para cima deles, Santos Vamos lá, vamos lá Por enquanto, 0x0, 0. um jogo bem difícil Complicado, e Rodrigo Fernandes faz 1x0 pro Santos, e vamos lá Estamos vencendo por 1x0 aí. Eu vou manter o Camacho, vou estar tá tirando o Balbeman E colocar o Michael Vou tirar o, o Madison e colocar o Lucas Pires e partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Santos. Vamos lá, o Santos vai vencendo por 1x0 aí, Rodrigo Fernandes. Abre o placar aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por enquanto, 1x0. Vai se aproximando o final do segundo tempo aí. E fim de papo, Marcos Leonardo faz o segundo no finalzinho, nos acréscimos aí. Vencemos aí por 2x0. Destaque pro gols de Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo aí. Tivemos 50% de posse de bola, 15 de finalização, 18 de desarmes e 15 de passes errados. Vamos ver aqui o resultado da quinta rodada aí do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense perde para o Goiás, Internacional... Perde para o Corinthians. O Cuiabá, surpreendendo no campeonato, venceu o Ceará. O São Paulo empata com a América. Curitiba vence o Atlético Ghaniense. Red Bull Bragantino vence o Havaí. O Santos vence em casa e o Fortaleza por 2x0. Palmeiras vence o Juventude. O Atlético Mineiro vence o Botafogo. O Fluminense vence o Flamengo aí. E vamos ver como é que ficou a classificação. Cuiabá é líder com 15 pontos ganhos, seguido de Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras aí. O artilheiro é o Alisson, do Cuiabá. E o David Terans aí é o segundo colocado, beleza? E vamos que vamos para a próxima partida aí. Vamos aí para a próxima partida. Temos jogo aí da Libertadores contra o Alians Lima e temos aqui uma oferta de empréstimo aí, mano. Pelo Paulo Mazotti aí, goleiro Valência quer é ele por empréstimo, vou estar tá emprestando ele aí. Beleza? Vamos estar tá enfrentando o Alians Lima aí, que é o segundo colocado aí do grupo, né? O Alians Lima que é do Peru. Vamos que vamos, vou estar tá salvando aqui. Vamos lá, vamos escalar aqui o time do Santos. Vamos estar tá jogando de branco, né? Vamos estar tá jogando na Vila Belmiro. Vamos estar tá jogando de branco. O Ângelo vem aqui e volta pro banco de reserva, né? O Sandri voltou de lesão. O Lucas Barbosa volta a ser suplente. Beleza, o time que vai a campo é Soteu do Marcos Leonardo, Juan Julio usando o selo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe Jonathan e Madison na lateral. Balbeman e Nathan na Zaga. E João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza. E partiu. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Para mais um grande jogo assim, esperamos. No campo. Meu nome é Gustavo Villane. Tem o um lado o comentarista Caio Ribeiro. É dia, dia de, de estreia. estreia. É dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. Caio Ribeiro. A palavra é sua. Vilani, tá todo mundo ansioso para assistir os Espro. próximos 90 minutos. É o começo da fase de grupos da Copa Libertadores. Acho que o empate não interessa a ninguém. Então a expectativa é de um jogo super ofensivo.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 Pro lado, o time também pronto, escalado. A escolha tática é o 3-5-2, com o um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros, para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Centro avante, centro avante, está em extinção. Hoje a gente vê a molecada, a rapaziada, se movimentar bastante no ataque. Mas eu acho legal você ter um nome de ofício, pelo menos no Isso dá mais opções para o treinador e permite algumas variações de acordo com o jogo. Começa o jogo lá, Vila Belmiro, para Libertadores, entre Santos e Alianz Lima, e para cima deles, peixe. Vamos lá, por enquanto, 0 a 0 Hernan Barcos faz o gol, Zanocelo empata... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou estar tá tirando o Rodrigo Fernandes colocar o, o Camacho, né? Vou tá estar substituindo aqui. Vou estar tá tirando o Madison colocando o. o cadê o lateral? O Lucas Pires. E vamos manter esse mesmo time. E partir o segundo tempo. Vamos lá, Santos. Começa o segundo tempo aí. Solteu do vira que vira o jogo. Vamos lá, meu peixe. Vamos lá, Santos vai vencendo por 2 a 1 Aliança Lima e na Vila Belmiro e vamos lá, vai se aproximando o fim de papo. Santos vence com gols de Zanocelo e Soteu. Daí tivemos 59% de posse de bola, 26 de finalização, 18 de desarme e 7 de erro de passes aí. Tá aí os jogos da Libertadores. Vamos ver como é que tá a classificação aí depois da, da, do terceiro jogo, né? da fase de grupo. O Santos vai liderando com 7 pontos ganho. Seguido de Serro Porteio, Alianz Lima e Independente Petroleiro. Vou estar tá passando aqui os outros grupos, né? Tá aí. Vamos lá. O grupo A, os outros grupos também. Corinthians vai liderando ali, né? Tá aí. O artilheiro aí é o Silvio Romero do Fortaleza aí. Com 7 gols em 7 jogos. Beleza. Partiu. Próximo jogo. Vamos lá. O Palmeiras fez... Uma proposta de empréstimo pelo Lucas Barbosa. Eu vou recusar. Não vou emprestar o Lucas Barbosa para um, um rival. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos. Nos jogos aqui. A gente começou aí na contra o Cerro Porteio, né? Jogamos contra o Fortaleza e o Aliança. O Aliança Lima. Faltam jogos contra o Havaí e o Atlético Goianiense. Beleza? Vamos que vamos, vamos estar enfrentando o Havaí agora. Vamos dar uma olhada no time do Havaí, que é o 17º colocado aí na tabela. É, destaque aí para o Muriqui, né? Com 10 gols. Vamos que vamos, vamos estar escalando o time aqui, vamos estar jogando fora de casa. Eu vou de branco, vou de branco dessa vez. O time que vai a campo é Soteo, do Marcos Leonardo, Juan Julio e Rodrigo Fernandes e Sandri... No, na volância e Felipe Jonathan e Madison na lateral e Baúma e Nathan na zaga no gol João Paulo beleza beleza e partiu começa o jogo para vai Fortaleza aí mano o oh. Avaí Santos cara. desculpa desculpa erro meu erro meu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e vai terminando o primeiro tempo fim de papo vamos estar tá substituindo aqui vou colocar o Camacho Tá colocando o Camacho aqui. O Balberman sai pra entrar a entrada do Maicon, né? E eu vou manter esse mesmo elenco e partir o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Vamos lá na ressacada. Por enquanto, 0x0 aí no Campeonato Brasileiro aí. Vamos lá, Santos. Cadê o golzinho, mano? E fim de papo, galera. A gente empata aí. Um jogo em 0x0 aí na ressacada. Tivemos 55% de posse de bola. 21 finalização. 21 desarme e 13 passes errados. Tá aí, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás perde pro Flamengo por 3x0. Botafogo fica no empate com o Fluminense. Juventude empata com o Atlético Mineiro. Fortaleza ganhou do Palmeiras por 1x0. O Santos ficou no empate com o Trovaí. Red Bragantino e Atlético Goianiense ficaram no empate. Curitiba e América Mineiro também ficaram no empate. O Ceará perdeu pro São Paulo por 5x4. Corinthians e Cuiabá empatam em 1x1. 1. Atlético Paranaense Inter. O Inter vence por 1x0. E vamos dar uma olhada quem é o artilheiro do campeonato e como é que tá a tabela. O Cuiabá. Mantém a liderança com 16 pontos ganho, 3 na frente do Santos, aí que é o segundo colocado. O Atlético Mineiro vem terceiro com 11 e São Paulo vem quarto com 11 pontos ganho também. O Pedrinho do América é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols em 6 jogos. O Steve Mendonça é o segundo colocado e o, Cal o Caleri aí é o terceiro. Beleza? E vamos aí? Último jogo do vídeo de hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos tá pegando o Atlético Goianiense aí. A gente começou a dar uma caída nas finanças aqui. estamos com 172 mil, né? Vamos tá jogando em casa aí contra o Atlético Goianiense. Que é o oitavo colocado aí. Destaque aí pro Léo Pereira aí. De 21 anos. Com 24 gols. E também do Churim, né? Com 19 gols aí. Vamos que vamos. Vamos tá jogando na Vila Belmira aí. Vamos a escalar o time. Eu vou dessa vez de preto e branco aí, pra estar tá jogando na Vila Belmiro. Vou estar tá levando, deixa eu ver aqui, vou levar o, o Auro. Vou levar o Auro aí, pra ser suplente. Time que vai a campo é Soteudo e Marcos Leonardo. Juan Julio e Isa no Rodrigo Fernandes e Sandra de volante. Felipe Jonathan e Madison na lateral. Bauman e Nathan no gol. João Paulo. Beleza, beleza, beleza. E partiu. Começa o jogo pra Santos e atlético Goianiense aí na Vila Belmiro. Pra cima deles, Santos. Por enquanto, 0x0 aí. A gente tá. Estamos f... fazendo poucos gols, né? No jogo de hoje. E fim de papo aí. No primeiro tempo, 0x0. Vamos aqui tá fazendo aquelas alterações de lei, né? Tá colocando o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes. Vou tá tirando aqui o Madison, que é o lateral aí, colocando o Lucas Pires. E partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos. Sotendo tomar cartão amarelo aí. Vamos aí, Santos. Baralhas faz 1x0 pra cima do Santos aí. Soteudo empata. E fim de papo, galera. Mais um empate aí. Mais um empate aí, mano. Em casa dessa vez o Santos empatou em 1x1 1 aí. Gols de Soteudo e Baralhas pro Atlético Goianiense. Vamos ver como é que ficou aqui a rodada, né? Rodada de número 7. Vamos lá. O Internacional perdeu pro Goiás por 1x0. Cuiabá perde pro Atlético Paranaense por 3x0. São Paulo... Perde pro Corinthians no clássico aí. Curitiba e Ceará. O Ceará vence por 3x2. O Bragantino perde pro América Mineiro. O Santos fica no empate em casa com o Atlético Guianiense. O Palmeiras empata com o Havaí também. Numa, fica 1x1. Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro vence por 1x0. Fluminense e Juventude ficam no 1x1. Flamengo perdeu pro Botafogo aí num clássico Carioca. 2x0. E vamos ver como é que ficou a tabela aí. Nesse último jogo. Do vídeo aí Cuiabá mantém a liderança com 16 pontos ganhos Seguido de Atlético Mineiro e Santos em terceiro com 14 E Corinthians em quarto com 14 pontos ganhos, mano Cuiabá aí tá liderando o campeonato aí, mano Uma surpresa aí No campeonato brasileiro O Pedrinho segue na artilharia com 6 gols em 7 jogos O Davi Terence com 6 gols em 7 jogos E o Alef Manga do Curitiba com 6 gols em 7 jogos Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando aqui Próximos jogos aí teremos é, a continuação da fase de grupos da Libertadores, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil só no próximo vídeo, tá, galera? Só no próximo vídeo aí, primeiro jogo da gente aí contra Chapecoense. Esses vão ser os jogos aí do vídeo aí. Beleza, beleza, beleza. Eu vou estar salvando aqui. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas informações. Partiu do nosso canal, parceiro. Link na descrição. Tamo junto. Valeu e fui! Oi, oi, oi.